Mais um vídeo de perguntas e respostas, e lembrando, se você quiser que eu responda a sua pergunta, é só fazer ela nos comentários desse vídeo, que eu respondo nos vídeos posteriores, ok? Se você fizer uma pergunta em outros locais e em outros vídeos, é difícil de eu encontrar. E como sempre, saíram mais perguntas sobre o Japão do que perguntas de games. Mas pode comemorar, são perguntas inéditas! Aê! Então, vamos começar! Bora! O Júlio Pinha pergunta, isso aí tudo jóia? Tudo jóia e você Júlio? Espero que sim, um amigo que morou 5 anos no Japão uma vez comentou que a maioria dos operários estrangeiros não costumam cortar o cabelo com frequência, por ser muito caro, no caso seria caro para quem quer fazer dinheiro para voltar para o seu país de origem, mas e no modo geral, é caro cortar o cabelo no Japão? Júlio, no modo geral, qualquer tipo de serviço é caro aqui no Japão. Serviço eu digo que envolva mão de obra, tipo um chaveiro, um mecânico ou qualquer coisa assim. A hora de trabalho aqui custa bastante, então por isso que você ganha bastante. Mas também implica em todos os serviços também serem caros. Nos serviços de mão de obra se inclui também o um corte de cabelo. corte de cabelo aqui não é só o corte de cabelo. Se você for num cabeleireiro tipicamente japonês, primeiro que ele é dividido, não tem aquele cabeleireiro unissex. Tem o salão só para homens e o salão só para mulheres. Evidente que tem aqueles cabeleireiros individuais, em que tem o seu próprio salão. E aí pode ser que ele atende todo mundo em geral. Mas aqui na minha cidade os maiores salões são mesmo aqueles em que são divididos. Tem alguns até que tem a parte que é para as mulheres e outra que é a parte para os homens. E você faz uma infinidade de coisas além de cortar o cabelo. Evidentemente que você pode escolher só cortar o cabelo. Mas eles passam shampoo, fazem massagem, é algo extraordinário. O corte de cabelo em si, ele custa mais ou menos 15 dólares. Mas eu vou falar para você, eu já cheguei a pagar 40 dólares num corte de cabelo. Isso foi logo no início, quando eu cheguei aqui no Japão. E não gostei muito não, pra falar a verdade. Não pelo valor, mas porque não tinha gostado mesmo do corte do cidadão. Talvez porque eu não soube explicar. Então, Júlio, eu espero ter respondido a sua pergunta. No geral, qualquer mão de obra, qualquer serviço é caro aqui no Japão. Heitor Fernandes e Sui, tudo bem? Tudo ótimo. E você? Parabéns pelo canal. Muito obrigado. Dúvida se existe ou existiu locadora de games no Japão. Heitor, locadora de games não existiu, aqui no Japão não tem aquela coisa de emprestar, até mesmo coisas usadas eles não gostam muito, então até hoje é assim, o cara tem o seu videogame com seus jogos e tals. Isso eu tô falando de videogame né, mas pode ser qualquer coisa Locadoras de games são coisas bem ocidentais E do modo que a gente viveu aí no Brasil, são coisas bem brasileiras E pra falar a verdade, uma das melhores lembranças que eu tenho na minha vida São as locadoras de videogame Mas aqui no Japão não teve não Por isso que o japonês é tão sério né Porque se tivesse locadoras, eles iam ser mais legais e mais felizes né Você não acha? Everson Tenório pergunta você gosta da franquia Kamen Rider? Qual a percepção que você tem da franquia entre os japoneses, principalmente os que você conhece, sobre o gafanhoto motoqueiro? Já viu algum deles falar sobre a série ou fazer referência a ela? Everson, eu vou ser bem categórico com você. A série de Tokusatsu que mais faz sucesso aqui no Japão é Kamen Rider. Só que tem algumas coisas interessantes em relação ao Brasil. O Kamen Rider Black, que é o mais conhecido e mais famoso aí no Brasil, não é o mais querido aqui no Japão. E o mesmo acontece com os outros tokusatsu. Por exemplo, dentre os Metal Heroes, Jaspion não fez sucesso aqui. No entanto, aí no Brasil, Jaspion é o Tokusatsu mais famoso. A mesma coisa acontece com Changeman. Não que não seja famoso aqui, mas não é aqueles mais conhecidos aqui no Japão e que fizeram mais sucesso. Não sei se são os gostos japoneses ou porque foram as séries que estrearam aí no Brasil e são mais marcantes para os brasileiros, para nós. Atualmente em qualquer loja que você for, você vai encontrar um setor específico para Kamen Rider Tão sucesso que essa série faz aqui no Japão Tem lojas inclusive que tem monitores passando os episódios da série atual Junto com os brinquedos do Kamen Rider, sabe aqueles cintos E tem várias coisas, né? tem as motinhos, tem os action figures Então eu posso afirmar para você, Kamen Rider é a série de tokusatsu mais popular aqui no Japão Augusto B pergunta os japoneses entendem coreano e chinês? São línguas parecidas, assim como acontece com o português e o espanhol? Augusto, são línguas completamente diferentes. Tá certo que o kanji, aquela escrita mais complexa aqui do Japão... Ela é inspirada na escrita chinesa. No entanto, o seu modo de falar é totalmente diferente. E o coreano é incrivelmente diferente. É água e óleo. O japonês, para falar a verdade, ele só sabe falar o japonês mesmo. Já falei para vocês que o Japan English daqui é impossível de entender. Fernando Leme. Olá Vitor, olá Fernando. Gostaria de saber se as famílias japonesas têm muitos filhos e se eles gostam de jogar videogame juntos, tipo o pai jogar com os filhos e tal. Fernando, vamos para a primeira pergunta: se as famílias japonesas têm muitos filhos? Bom, a taxa de natalidade aqui do Japão é uma das mais baixas do planeta, tanto que a pirâmide é invertida: tem muito mais velhos do que jovens. E é por isso que eles querem tanto mão de obra estrangeira. Porque a mão de obra é escassa aqui. E por isso que tem tanta tecnologia. Exatamente porque não tem gente para trabalhar. Então as máquinas que fazem esse papel. Inclusive especula-se que o japonês vai desaparecer. Porque não tem japoneses mais novos. Em relação a jogar videogame juntos. O japonês é mais solitário. Até mesmo para jogar junto é jogar online, Eles jogam cada um na sua casa e eles se encontram virtualmente. E eles são ensinados a ser independentes desde criança. Então você vê criancinhas pequenininhas indo para a escola sozinhas. Inclusive a escola incentiva isso. Eu já falei isso em outros vídeos. E os pais de família, eu vou contar para vocês, eles gostam muito de trabalhar. Eles não são que nem nós, que por exemplo, bateu o sinal, bate o cartão e zarpa fora. O japonês bate sinal, aí ele vai, conversa, toma um café, brinca, fala. E ele só vai embora sei lá quando. Eu não sei porque eu já pego meu cartão, bato o cartão e vou embora. Mas eu vejo quando eu estou no turno da tarde. Aí tem o pessoal que está no turno da manhã e eles ficam lá por um tempão. Vai gostar do serviço assim. Ou eu não gosto da mulher, sei lá, mas é um costume japonês Márcio F. Oliveira Isui, você come com talheres ou com rashi? Márcio, para mim, tanto faz Eu sempre comi de hashi até aí no Brasil E também comi de talheres também aí no Brasil Então depende da comida e também do que tiver à disposição Aliás, esses dias eu tô comendo pra caramba, hein? Marcelo Araújo Olá, Isui, tudo bom? Ei, eu achava que todo japonês tinha cabelo bacana, liso, etc. O seu é bom? Olha! Aí vi aqui, no minuto 14 e 25 do vídeo passado, né? O Fujita, aquele colecionador de videogame. E pensei, vixe, que cabelo feio. Até me senti melhor com o meu cabelo crespo. Ufa! Eu vou contar um segredo pra vocês. Os japoneses, hoje, eles não gostam tanto daquele cabelo liso que eles têm. E eles passam produtos para deixar o cabelo um pouco mais crespo Por isso que quando você vê um japonês descendente, ele tem aquele cabelo liso e tal Mas quando você vê um japonês nativo, ele tem um cabelo meio crespo Porque realmente eles querem deixar com esse aspecto Mas é normal, né? O ser humano nunca está satisfeito com nada Quem tem cabelo liso quer ter cabelo crespo Quem tem cabelo crespo quer ter cabelo liso Quem tem cabelo curto quer ter cabelo grande quem é loiro quer ficar moreno, quem é moreno quer ficar loiro. É assim mesmo. É a vida do ser humano sem constante. Cláudio Fernandes, fala Vitor. Me tira uma dúvida. É verdade que o Japão é um dos países com a maior dívida pública do mundo? What the fuck? Cláudio, é muito difícil explicar isso aqui, tem documentários no YouTube que explicam muito bem essa situação, e são documentários de uma hora, uma hora e meia, tem até de duas horas, então não vai dar para explicar numa pergunta simples, o que acontece bem porcamente e resumidamente, é que o Japão pós-guerra teve um auxílio dos Estados Unidos monetariamente, e o Japão teve um crescimento estratosférico, Principalmente na parte tecnológica. E esse crescimento fez com que o Japão se tornasse o que ele é hoje. Principalmente isso até a década de 90. Passando a década de 90, o Japão não cresceu tanto. Fazendo um paralelo, vamos imaginar que o Japão seja uma pessoa. E uma pessoa que tinha um ganho e de repente ela começa a ganhar bem mais. Claro que o custo de vida dela vai ficar diferente. E o modo de vida dela também. Só que de repente essa pessoa começa a não ganhar e aí para ela mudar novamente o padrão de vida é complicado é isso que acontece com o Japão o crescimento do Japão não é o mesmo de antes e essa dívida toda seria muito fácil de pagar se o Japão tivesse continuado a crescer como cresceu em anos passados o Japão não cresce tanto quanto antes e tem os mesmos gastos que antes por isso que acontece tudo isso aí o que vai acontecer eu não sei eu não sou especialista em economia Inclusive nos próprios documentários que eu acabei de citar, que você pode encontrar até aqui no YouTube. Nem eles mesmos sabem o que pode acontecer. de Play. Fala, Sui. Beleza? Tudo certo. E com você? Gosto muito do seu canal. Você coleciona clones de algum videogame? Tipo que os chineses produzem? Olha, eu vou falar para você que eu tenho dois clones aqui. Um clone de Super Famicom ou Super Nintendo, né? Que ele cabe tanto o padrão americano quanto o padrão japonês, né? E que eu só peguei ele porque eu paguei um centavo. E também tem um clone de Famicom, um Famiclone, né? Que ele é bem interessante porque ele parece uma mesinha. Depois eu vou fazer um vídeo só falando desses clones que eu não consegui encontrar eles aqui. Eu queria muito mostrar eles no vídeo de hoje. Mas assim, esses clones são muito fáceis de achar mesmo aqui Sabe aquelas lojas que vende de qualquer quinquilharia? Então, sempre tem um clone lá Principalmente Famiclones Aí você vai me perguntar, mas o japonês consome isso? Ah, deve consumir, porque se vende, né? Ah, eu lembrei, eu também tenho outro Famiclone que eu paguei também um centavo num leilão Mas aguardem, eu vou mostrar isso aqui, é porque até agora no meu apartamento tem muita coisa que tá encaixotada vocês estão vendo essa caixa aqui né com jogos de Mega Drive eu abri esses dias para fazer um vídeo para vocês terem uma noção eu só comprei mesmo porque veio no lote mesmo e já tava lá e tal e também porque eu achei interessante para mostrar inclusive esse clone de Super Famicom barra Super Nintendo ele estava a zero, novo. Lógico que eu já abri, né? Porque eu dei uma testadinha lá para ver se ele era bom e tal. E é bem interessante até. Mas vai ter vídeo deles. Eu prometo, eu prometo. E aqui termina mais um vídeo de perguntas e respostas. Novamente eu falo pra você. Se você quiser que eu responda a sua pergunta, coloca nos comentários desse vídeo. Que eu respondo nos vídeos posteriores. Assim fica mais fácil de eu achar.